E aí pessoal, Alexandre Nogueira, mais uma vez com vocês. E como eu prometi, eu ia trazer pessoas interessantes aqui no Marketplace Conference para vocês. E eu tô com o Pedro do Melhor Envios. Eu conheço o Melhor Envios e sempre falo bem do Melhor Envios por ser uma startup 100% brasileira. Eu e ela. Também. Ele já... Ele já faz tempo, já o Brinkweather ele era pequeno, né? porque ele tem dois metros de altura e ele imprimia etiquetas na mão mas é uma empresa que como eles mesmos comemoraram, então eu posso falar claro. chegou no 1 milhão do seu faturamento e eu tô com o Pedro aqui trazendo as novidades para que ele traga novidades para vocês e aí Pedro? Bom Alexandre, valeu aí pela oportunidade primeiro eu queria te dizer que de novidade em relação a nossas integrações com as plataformas loja integrada x-tech nuvem shop, logo logo o lojista vai conseguir oferecer o valor do frete, do melhor envio para o comprador. Isso é uma demanda muito grande que a gente tem. A gente fechou uma parceria com eles, está sendo desenvolvido. Logo isso vai estar resolvido. E também, novidade referente às transportadoras. Está entrando a Via Brasil, vai começar atuando em São Paulo. A Jamef, que atua agora só em São Paulo, nós também vamos abrir todo o estado de São Paulo. E nós também temos a Latam que está sendo desenvolvida e um pouco mais adiante vai entrar a Total Express que é um parceiro aí que a gente tem muita expectativa de venda pelo serviço, a qualidade do serviço executado e logo em logo, menos de um mês isso aí já vai estar tá rodando. Legal. Pessoal, para quem não conhece então, o Melhor Envios, o que, que o Melhor Envios faz, Pedro? A gente faz intermediação de frete para quem vende pela internet, a gente fecha contrato com diversas transportadoras, sempre buscando um desconto, e a gente disponibiliza que os lojistas se utilizem dos nossos contratos para fazerem seus envios. Então tu não tem um mínimo de envios por mês, tu não tem um mínimo a faturar por mês, é simplesmente entrar, cotar, escolher a melhor transportadora que te oferece, seja o preço, seja o prazo de entrega, fazer o pagamento, gerar a etiqueta e fazer o despacho da encomenda. Legal. Pessoal, então esse é o mais um pouquinho do Melhor em Viz. Eu quero agradecer o Pedro aqui. Nós fizemos rápido, realmente, porque eu sei que você também não tem tanta paciência de ficar vendo o vídeo no YouTube. Essa é a nossa média do canal. Mas espero que vocês tenham gostado. Nós vamos trazer mais novidades. Aproveitem do Melhor em Viz. Aproveitem abusem da paciência do Pedro, do Hélio, do pessoal do suporte, que todo mundo é muito bacana. E o que eu acho mais interessante, melhor envio trouxe a integração e a inclusão dos pequenos ao mercado dos grandes, principalmente em disputa de frete, que é um dos principais fatores decisivos vendas na internet, Pedro, obrigado muito obrigado Alexandre, só para destacar mais uma coisa eu queria fazer um destaque para o nosso atendimento esse é um diferencial que a gente tem a gente tem uma equipe de oito gurias lá atendendo e eu posso te garantir que é um atendimento qualificado carinhoso, atencioso é um grande diferencial que a gente tem qualquer dúvida que vocês tiverem, podem entrar em contato conosco, é, atendimento arroba melhorenvio.com e todo mundo vai ser muito bem atendido, obrigado Alexandre beleza pessoal, o link é aqui embaixo eu conheço o Melhor Envio, um abraço